Arulhão aqui. É Qual que é seu nome? Nilson. Nilson quem? É? Aparecido de Pádua. É, Nilson. Você é bom? Hein? Oh. Apelido. Pudim. Oh, pudim. É. Você estudou que ano? De 79 a 81. E você é natural de... São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais E retornou para lá? Retornei Morei no Espírito Santo, 27 anos Agora aí, tem 10 anos em São Sebastião do Paraíso Que, que cidade do Espírito Santo? Morei em Vila Velha, Colatina e Cariacica Colatina, você ficou quanto tempo? 27 anos Você conhece o Lésio Sátria é lá? Conheço Meu irmão É? É Rapaz ah, mais do céu! O Lésia é Lezé mexe com o gado giro agora. Uhum. Né? Meu irmão. E foi deputado lá. Foi! Trabalhou no, no, com o Kamata, com é, o pessoal. É, Camata. Foi morto, agora tem o quê? Não, não, não tem dois anos, não. Não tem, não. Foi morto, foi morto pelo funcionário dele. Funcionário dele. É. O, o, o, o seu nome, o nome é. É. é? Nilson. Ô, oh, Nilson, você, como que você foi para o Espírito Santo? Representante comercial. Representava aqui. Autopeças. Oh. Mas ser formado em agricultura, como é que é? É porque eu tinha um irmão que, que é não tem, que é representante, já trabalhava, eu fui trabalhar com ele. E hoje você trabalha? Hoje eu tenho um lava rápido lá e troca de escapamento em Paraíso. Paraíso. É. São Sebastião do Paraíso. É. Terra boa, hein? Oh. Ali cresceu bastante, né? Cresceu. Lavoura de café ali boa, né? É café e leite. Café e leite. E tem muita fruta agora também. Fruticultura. Eu sou amigo ali de um pastor, o Reverendo João Batista Pereira, professor de História. Da igreja presbiteriana. Ah, sei. Certo. No centro da cidade ali. É. Oh. Oh, Milton. Fala pra mim, encontrar esse pessoal aqui pra você foi... Rapaz, é uma emoção muito grande. Depois de 38 anos, é uma emoção muito grande, viu? Coisa muito boa mesmo. Ah, tem nada que paga isso não, viu? Dos professores. É. Qual que você guarda uma, uma imagem mais forte que marcou mais você? O Pedrão, que era, sempre, era, era nosso defensor lá, a Dona Zazu, claro. que era, era mais do que uma mãe pra gente. Você é, morava no colégio? Morava no colégio. É, ficava interno, né? Era interno, assim, interno. Você ia em casa de. de, de quase... Não, eu, ia, eu ia toda semana, todo final de semana. Porque é perto, né? É perto. Eu pegava carona até. Você casou aonde? Colatina, latina, Espírito Santo? Capixaba. Capixaba, minha esposa Capixaba. A primeira esposa Capixaba. é Capixaba. A segunda também. De onde que é a segunda? A segunda é de Águia Branca. Ah, pra frente ali. É. Norte do estado. É. É isso aí. Ô Nilton, quantos filhos? Tem um casal. É. 22. O nome dela? É, Renan Torezani de, de Quadro, Silvana Torezani de Quadro que é uma neta de 7 anos, Ana Luísa Torezani de Quadro. Que coisa boa. A sua esposa não tá aí, não, já. já. Não tá, pelejei pra mim. A... É. Eu ia conhecer gente lá do Capixaba? É... Eu sou de Larginha. Lajinha do chalé ali, em Açu, ah, banho de açúcar. Ah, lá. Porque lá no Espírito Santo existe a lajinha a do pâncreas. Do é. pâncreas? É. é. Eu faço muito final de semana em lajinha ali. Coporanga. Oh. Cedrolândia. Eu conheço aquilo ali tudo, viu? o Espírito Santo, vou de todos os municípios. É. A minha mãe era de UNA e Batiba hoje. É. É. Alto lá no início, ó, né? Do é. sul. E eu sou Gomes, parei do Paulo Artung, uhum. que foi governador lá, primo. É. É agradeci, Paulo Artung, quando eu, eu voltava para eu... Quando ele foi candidato, a primeira vez para senador, a gente montou junto, lá em Colatina. É, boa. Ele proposta lá. Aí, né, que ele tem muita ligação com a maçonaria, que ele foi o tempo de O pai dele era maçom. Sou Paulo Gomes Pereira. É. Chará do meu pai. E ele foi no casamento do meu pai, o pai do Paulo. Hum. Chegou com ferro de casimira a noite Pera. toda para não tirar. Eles dormiram no paiol lá. Olha, olha. Lá no, no Iuna. Estamos aqui recordando isso. Iuna está ali já do pé do pico né, da bandeira. É, perto do pico da bandeira. É. Irupi. Irupi. É aqui Eu, é quer dizer, engraçado, né? A maior parte dele foi no Espírito Santo, mas a entrada é por Minas Gerais. É. Minas Gerais, né? Eu fui lá. Mãe do aí o pessoal da do, do hotel falou leva o chocolate. Aí eu comecei a andar, eu já tinha por aí um de seate, aí deu aquela coisa. Aí eu fui um pedaço aí, aí eu falei pra minha esposa, vamos alugar a mula, né? Ah, quem não sei o que. Aí eu peguei e aluguei uma só. Ah, mas no, no meio de caminho ela, ainda, ela... Pifou. Pifou. Aí deu o que fazer pra subir não. Aí chegou, voltando qualquer o hotel. No hotel, no hotel, no hotel, no hotel. A Falta de 800 metros, a muro já não sobe porque tem sim, né? Aí não, você chegou agora, foi entra, catena no gratel do subir. Do pico você foi lá? É. Pico da bandeira. É. Aí eu tinha um tripézinho na câmara, coloquei e ficou assim, regulou e tal. Mas logo foi fechou. Aí baixou a música e acabou. Aí já não deu mais. Aí já deu certo. Que ano que foi isso? Em 90 e.. 96, 96. Ah, o José foi apanhar a manga Achou tipo, manga aí é, José, manga de caju, caju deixou cair lá que eu tinha que A gente, tinha aquele banco praia, a, gente pagava, a gente pagava por meio, aí eu olhou, eles já vão lavando, catando o carro e vazando pra lá não tinha menino né, aí, manda, aí eu... Não, focava, ficou minha sogra e ele foi ah, e aquele frio gostoso. O, o dono da, da, da pousada foi velho irmão. Não, não, vou pra loja, mas hoje ah, aí foi festa direto. Né? Oh, Ô, oh, Milton, vamos falar um pouquinho da sua família. Vocês são quantos irmãos? Em nove. Você tá em que lugar? Eu sou, eu sou caçula. Então você fala o nome dos mais velhos começando aí, descendo aí. É, até o, o, o, o, o primeiro nasceu as mulheres, é. três mulheres. Seis fala o nome, homens. fala o nome dele. Ana Gonçalves de Padro, Antônio Gonçalves de Padro, Sebastião Gonçalves de Padro, Sebastião Gonçalves de ainda em memória, morava do Franco faleceu, tem seis anos. Aí tem José Fábio de Padro, que é especial, Joaquim Gonçalves de Padro, que é engenheiro agrônomo, estudou aqui no colégio agrícola, em 60 e pouco. Aí, ele, hoje ele, ele trabalha com pesquisa de... Maria da Fé. Aí tem o Luiz Gonçalves de Padua, Nelson Gonçalo de Padua, que também estudou aqui no colégio agrícola, Boa. e eu estudei em 79, 81. Carrapa do Tacho. E é, o seu pai, como que chamava? Otaviano Gonçalves de Padua. A mãe? Silvana Umbelina de Padua. Ô, Nilton, você conheceu o avô? Não, só uma avó, lá da minha mãe. Como que chamava? É, Dona Tunica. Tunica. Tunica, irmãos do seu pai, tem um até famoso, é, seu... seus tios, é, Antônio Gonçalo de Fado, conhecido como Correto, que fez aquela música Homem de Pedra, e é compositor há mais de 50 anos, está vivo, ainda. é o único vivo. E mais quem que é? Você lembra do nome? É, não, tem Joaquim Gonçalves de Pádua, José Pereira de Pádua, Sebastião Pereira de Pádua, lá da mamãe. Do meu pai muito morava para fora, morava em São Paulo. Belmiro Gonçalves de Pádua. De e da lá da minha mãe. É, Eu anos. Tinha tinha 106 anos. 106 anos. É, que é de 1913. Ô, ô, ô, ele Eles sempre São moraram ali. ali em São Sebastião? São Moro, sempre morou ali. Meu pai nunca mudou de paraíso. Você andou naquela morgiana da... da maguei, do, maguei. ...o trem de ferro lá, é, como é que chamava? São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. É. Tem estação lá ainda, né? Tem estação, tem. É. Né, de vez em quando. e eu fui uma vez para o Ribeirão Preto para o Ribeirão Preto era é. Ixi, a gente era menino moleque é maravilha né uma é. festa é. igual agora né já. agora não já tem muitos anos né mais de 50 anos tem a, a... Minas e Espírito Santo, né? sai de Belo Horizonte vai ter Vitórias. Vitória-Minas? Vitória-Minas. É. E tem a, a ferrovia e tem a, a rodovia, é. a rodovia eu conheço bastante ali, é. e, a, e a ferrovia também. Ô, ô Milton, vou falar mais um pouquinho aqui, São Sebastião do Paraíso, Jacuí. O que, é que você fala de Jacuí? Jacuí é uma cidade que, vai, que se depende muito paraíso, muito boa. Antigamente tinha produção de, de pêssego, muito grande, marmelo, e hoje é, é, é agrícola, né? Tem, é. tem muita confecção hoje lá, muita fabriqueta. Muita fabriqueta. É, agora, é, Jacuí é uma das cidades mais antigas da região. É, se diz que ela foi a capital por um ano no Brasil. O Pedro, o Pedro passou. Por... Ah, você está aumentando, rapaz. É um dia só. Então, é, então um dia. É, foi capital do Brasil. Por um, dia. É, por um dia. É, dia. E depois ela foi a primeira casa da moeda. Foi é. lá. Né? Inclusive, fala-se que lá começou a fazer moeda falsa. Em Jacuí. É meu? É. Ai, a, a, a cadeia com mais de um metro ali apertou na parede. É. Jacuí. É bom reconhecer um pouco de história, né? E registrar a sua voz aqui falando dos seus parentes, amigos. Você deve ter uma gratidão muito grande do seu pai e a mãe para você estudar aí tem, em Franca na né? era. O apoio deles foi incondicional. A oportunidade que vocês tiveram. Com certeza. De é. aprender, conviver com pessoas de vários. Porque lá nós tínhamos é, de Goiás, Mato Grosso, Norte de Minas Gerais, da Bahia, estudava aqui. A escola como que chamava aqui é? Carmelino correia Júnior. Carmelino correia Quem é que era diretor na época? A primeira foi a, a, a dona Elvécia. Está Elvésia. É, viva ainda. Diz que ela vem hoje aqui. Ah, não, vamos guardar a história dela. É, então, tá falando é. que ela vai trazer ela, é. vários professores. Das matérias que você gostou mais? Olha, matemática. E nós tínhamos um professor de biologia que. aquele era um computador. Como que é chamado? Ah, o nome dele eu não lembro mais. É, ele, ele chegava e ele não trazia livro ele ia falando, passando a matéria, todinha de copiando, você podia pegar o livro e olhar que estava igualzinho. É igualzinho? O cara era um crânio. Você lembra a idade dele mais ou menos? Quando... Ah, ele tinha na época uns 38 anos, eu acho. Ele era muito, igual de química. De química se não tinha, você não tira Ele era um deputado. A gente para o segundo ano. Ele dizia o seguinte, A era para quem escreveu o livro, B era para professor. Aluno que não errasse nenhum avião porque era, assim, era, assim, era assim, Então era impossível. E vocês estudavam, viu? Tinha que estudar. Era uma parte do dia, era a dia de manhã. Aula prática e aula teórica à tarde. Né? E de outro turno era, era vice-versa. Aí tinha ano que, que, que trocava o turno. Era capinar café, tirar leite, cuidar de galinha, porco, da horta, trator, ará, tudo. A gente fazia tudo isso lá. Você chegou lá com que idade? Eu tinha 19 anos. 19 anos, é. Aí chegando, gente, aqui na Roma.